O empregado poderá usar o Vale Transporte para se deslocar ao trabalho por meio do transporte por aplicativo, como o Uber e o 99 Táxi. Esse é o objetivo de um projeto apresentado pela senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, que pretende evitar aglomerações nos transportes coletivos, o que, segundo pesquisas, é um dos grandes fatores de transmissão do coronavírus. Segundo a senadora, a proposta busca preservar a saúde dos trabalhadores e o bem-estar da sociedade. Para Rose de Freitas, os governos e as prefeituras vêm falhando no planejamento do uso do transporte público. Porque o transporte ficando cheio como são virou um, um ponto de contaminação enorme. Um ônibus que poderia ter 50 pessoas ter 80, as pessoas se espremendo com a hoje a palavra de ordem que ajuda a prevenir um pouco do coronavírus é o distanciamento. Que distanciamento? Na prática não. Não suscetiva. A senadora diz que a melhor forma de colocar o projeto em prática passa por uma negociação entre as empresas e os aplicativos. A maneira é negociada em gratuito. Por exemplo, quem tem crédito, tá um crédito que está dentro do cartão é, programa tantas viagens com aquele aplicativo, porque tem muitos que se disponibilizam para isso, são organizados em cooperativa e tem a capacidade de fazer entendimento com a própria empresa. E que hoje não, não tem mais dentro da no momento de trabalho, o número de funcionários que tinha antes. Rose de Freitas também destaca que o projeto favorece tanto as empresas, que terão seus funcionários trabalhando e correndo menos riscos, quanto os aplicativos, que viram sua demanda cair sensivelmente durante a pandemia. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.